Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Este vídeo aqui é para quem tem preguiça, para quem gosta de deixar as coisas para depois. Vem a procrastinação. É... Eu não vou falar sobre a procrastinação porque já foi feito um vídeo desse, talvez até fale novamente. Mas o que eu quero falar é tesão de viver. Então, quando você entra no processo, na mecânica do quarto caminho, no método A que nós aplicamos aqui você começa a aprender a mudar aqueles pensamentos negativos, a mudar aquelas é, emoções negativas. Qualquer uma delas, raiva, medo, preguiça, nojo, seja o que for. Então, é um trabalho que você vai começar a fazer em você. Principalmente, os pensamentos. Entende? Na infância, nos colocaram muitos pensamentos, fizeram uma, uma lavagem cerebral, em nós, Porque uma criança de 3 anos, 4 anos, alguém fala alguma coisa, a criança não consegue discutir nem avaliar se aquilo é bom ou é ruim. Empurra lá dentro dele e ele vai levar a vida inteira carregando aquilo. A vida inteira a gente vai ter crenças que vieram lá na infância. E muitas pessoas, eu inclusive tinha muito, mas muito mesmo, pensamentos negativos. Uma coisa assim que a gente não percebe, que a gente não sabe como pegar é tipo assim, tem um cheiro estranho na ar E você, como é que você vai tirar esse cheiro? Dá para você pegar um, uma, um aspirador de pó? Dá para você ir lá pegar e jogar fora? Não dá, tá lá Então esses pensamentos são assim Eles são sutis, mas eles vão, nos, é, vão mudando o nosso rumo Vão levando a gente pra onde a gente não quer ah, Então vem a tristeza, essa procrastinação Procrastinação não é o problema, o problema, é o um resultado da procrastinação Você não consegue prosperar né? É, você tem uma impotência Você quer coisas e às vezes não consegue Tudo isso são nossas crenças Que estão lá dentro de nós Se você quiser mudar isso aí, venha fazer o curso conosco Mas né, Mudar de mais rápido de maneira mais rápida. Mas a mudança ela tem que vir Com a mudança no meio de pensar Quando você começa a mudar Aquela pequena preguiçinha, Aquele depois eu faço Começa a mudar tudo E eu garanto a vocês Essa é a dica valiosa se você começar, a quando, depois eu faço, depois eu vejo, não, esquece, abandona isso, você tem que fazer agora, tá? é fácil, não é, eu moro sozinho, então, putz grilo, eu moro junto com a minha filha, na verdade, é, mas quando eu lavo, quando eu almoço e tal, eu deixo às vezes o prato lá, daqui a pouco que eu lavo, Puxa, não, não, lava já. Aí você vai começar a observar que tudo começa a mudar. Você começa a fazer as coisas no ato, na hora. Aí se torna menos cansativo, muito mais rápido. E você tem um objetivo de terminar logo aquilo ali. Eu gosto de tirar a soneca depois do almoço. Então eu já lavo rápido, lavo rápido e tal, e vou minha tirar a minha soneca. Mas o que isso começa a mudar, que começa a mudar também lá no seu escritório, na sua vida profissional. Aqueles lançamentos que você precisa fazer, você não deixa para depois, você faz na hora. E aí começa a surgir um tesão dentro da gente. Cara, é inacreditável. Experimente, não acredita em mim. Eu sempre falo isso, não, não acredite em mim, experimente. Então, passa, com o passar do tempo, talvez para você, leve um mês, dois meses, três meses, cinco meses, sei lá quanto tempo. Você vai perceber que você começa a viver mais. Então, vai dormir tarde, levanta cedo, mas levanta com, cara, com disposição. Hoje é um exemplo bem claro para mim, né? ontem tive aula à noite, aquilo vem uma adrenalina, vem uma emoção muito forte, e aí... É... É, se deita lá e fica estatelado aí, na... para começar a dormir. Mas hoje de manhã eu já levantei assim com tesão, oba, já vou fazer um vídeo, vou fazer outro vídeo, que é o que eu tô fazendo agora. Entendeu? Então você começa a ter um prazer de viver gigantesco, e não tem preço que pague. E não é dinheiro, não é... Conforto não é nada, é você começa a viver, então você começa a fazer as coisas e começa a se sentir bem. E quando você faz uma coisa e se sente bem, você vai fazer uma coisa maior, e vai fazer uma maior, e vai fazer uma maior, e vai fazer, maior, e vai fazer maior. Você deflagra dentro de você um processo de autoconfiança, de segurança, de vida alegre. E isso você começa também a passar para as outras pessoas. Outras pessoas começam a se contagiar com você. Né? uma espécie de contaminar, mas é contagiar com você mesmo. Então, é, comece a eliminar esses pensamentos negativos. Ah, não sei se dá certo, não sei se eu vou conseguir, depois eu vejo, depois eu faço. Larga a mão disso, chuta isso aí. Agora, o grande desafio não é fazer a mudança, porque quando você percebe o pensamento negativo, ele vai embora. A grande... A grande chave, a grande dificuldade vai ser perceber que você está com um pensamento negativo, é perceber que você está pessimista, é perceber que você está lá meio de baixo astral. Então, comece a vigiar isso. Como é que você está? O que você está sentindo agora? Agora são né, são quase nove horas, 10 para as nove olha no relógio assim, o que, que eu estou sentindo agora? Quando você começar a observar que você está com alguma coisa negativa, meio triste, meio não dou conta, assim, muda, muda, só muda. Liga, <risos> vai dar certo. Tipo, liga o botão do F, né? Foi a Liga esse botão. Não, dá certo sim. Consigo, eu faço. Nem que não dê, não existe essa não dê, porque se você tentou e não deu certo, você aprendeu alguma coisa. Então, larga Larga a mão. De deixar, depois eu faço, depois eu vejo. Comece a viver de verdade. Faça agora. Né? Tá, tá casado? Vai lá dar um beijo na tua esposa. Não deixa pra depois. Vai lá dar um abraço. Não um abraço de sacanagem. Pode ser também. Vai lá e abrace, né? Abraça, beijo pro teu filho, pra todo mundo. Comece a viver de um modo diferente. Contagie as pessoas com alegria. Porque você vai se tornar alegre. E vai trazer os outros também alegres. Beleza, pessoal? Oh, um beijo no seu coração. Faça um, valer a pena a sua vida. Morrer vai morrer todo mundo. A gente pode morrer sem ter feito nada, como pode ter morrido feito tudo o que podia. Então, veja qual que você escolhe, né? Nós falamos aqui a paródia... A paródia, a paródia, a paródia não, a parábola do guerreiro. Você é um guerreiro ou você é um espectador, tá vendo a vida passar? Faça a vida valer a pena, cara. Mude seus pensamentos. Um beijo no seu coração de todo mundo aí. <risos> Tchau!